Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de Cá, e no vídeo de hoje eu vou explicar pra você o que é uma cidade-santuário. E se o imigrante tá mesmo seguro morando em uma ou não. Antes de falar de cidades santuárias, a gente tem que falar sobre imigração. O ICE, que muita gente aqui chama de polícia de imigração, faz parte de um órgão federal com abrangência no país inteiro. Ou seja, eles podem sim deter e deportar qualquer pessoa que infringe as leis de imigração em qualquer cidade de qualquer um dos 50 estados americanos. Mas e as cidades santuários? Antes de eu falar sobre as cidades de santuários, deixa eu explicar pra você como a polícia funciona aqui nos Estados Unidos. Aqui a polícia não é militar como no Brasil. A polícia é tipo uma empresa que presta serviços de lei ou para o estado, ou para o condado, ou para o município. Essas polícias são pagas com o dinheiro do estado, do condado ou do município. Então, tecnicamente, quem manda nelas é quem paga elas, ou seja, não é o governo federal que manda essas polícias, é o estado, ou o condado, ou o município. Bom, acho que agora a gente já está pronto para falar sobre as benditas cidades-santuários. Cidades-santuários são lugares que o governo local, a prefeitura, o governo do estado, ou repartições estaduais se dispõe a proteger as informações dos imigrantes ilegais ou seja, se de alguma maneira eles ficarem sabendo que uma pessoa está aqui ilegal eles não vão passar essas informações para imigração mesmo que você chegar dentro de um órgão público e dedicar com um prefeito, governador ou um policial e falar pro cara eu sou um imigrante ilegal ele não vai passar as suas informações para imigração e também se a imigração pedir a famosa lista com o status imigratório das pessoas de uma cidade eles também não vão passar essa lista por exemplo, muitos imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos têm empresa aberta e por isso os órgãos públicos têm todos os dados e as informações do cara, inclusive endereço. Mas em cidades santuários, essas informações são guardadas debaixo de sete chaves. Resumindo, eles não conversam um com o outro. Mas tem um porém, sempre tem um porém. Quando uma pessoa comete um crime aqui, mesmo que o crime seja pequeno e, e se ele for preso, pagou a fiança e saiu, suas digitais e informações vão para o sistema. Essas informações são obrigatoriamente compartilhadas com o FBI, que é um órgão federal. E por isso o FBI compartilha essas informações com a imigração. Então, tecnicamente, mesmo em cidades santuários, quando você comete um crime, você corre sim o risco de ser deportado. É por isso que muita gente vê a imigração procurando pessoas em Cidade de Santuário. Não porque eles estão dando batida, porque o cara já estava sendo procurado pela imigração, fez alguma cagada, as digitais entraram no sistema, foram passados pro FBI, o FBI passou a imigração, que ficou sabendo o endereço do cara e foi lá buscar ele. Existem casos onde o estado decide colaborar com a imigração, mas o condado ou o município não. Aqui em Nova York é assim, não na questão de imigração, mas sim na questão de policiamento. Por exemplo, em algumas áreas são, são policiadas por policiais locais, enquanto algumas rodovias são policiadas por policiais do estado. Nesse caso, se um policial do condado te parar, você não vai ter problema nenhum. Mas se um policial estadual te parar e você for ilegal, você provavelmente vai ter que se ver com a imigração. O melhor cenário para o imigrante é viver em um lugar onde a cidade, o condado e o estado são pró-imigrante. Caso contrário, fica meio difícil saber qual polícia fica em qual área, né? Então, a dica é uma só para você. Fique longe de problemas, mantenha a fuça limpa, procure uma cidade-santuário, saiba a posição do seu governador, do condado e do município na questão imigração, e seja feliz buscando aí o sonho americano. E eu acho que eu já falei demais, então vou ficando por aqui. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado por assistir até mais. Tchau!